função do, do canal nichado, tá? A gente tem dois cenários que normalmente acontecem e que tendem a acontecer cada vez mais dentro do Brasil. Tá? A gente tem cada vez mais os canais grandes dominando o cenário, né? Então quem tem mais dinheiro fazendo mais coisa, quem tem menos dinheiro, é... eu vou falar se contentando com menos, mas é realmente por não conseguir, às vezes fazer diferente né então o cara precisa ele tem ele já assume que ele vai ter um faturamento menor e isso vai ser uma característica que vocês vão notar quando quando a gente entra em alguns tipos e acho que tá todo mundo vendo na minha tela aí qual qual é a diferença né o que que a gente tem a gente tem no canal nichado uma oportunidade de um mercado menor então ele é um mercado menor mesmo que às vezes ele seja um mercado muito grande tá dentro desse cenário. Ele pode ser um mercado grande, mas ele é menor do que o todo. É diferente do que a gente chama dos magazines, né? Do, do, dos marketplaces que tem de tudo, que acabam se posicionando como uma grande loja. O caso que a gente tem lá, Mercado Livre, a gente se posiciona com B2W, a gente se posiciona assim com a Amazon, a gente se posiciona assim é, efetivamente hoje com Carrefour, é um posicionamento que eles estão adotando, a gente se posiciona hoje dessa forma também com Magalu, esses caras são os caras que querem ter de tudo. Só que tem uma fatia do mercado que eles acabam ou não atuando tão bem, ou mesmo assim não detendo 100% do movimento. Que é, por exemplo, ah, você tem o um mercado de imóveis. Dentro de mercado de imóveis, ele é uma fatia que eles conseguem pegar, que essa aqui é a fatia em comum ali dentro, mas ali existem os especialistas em imóveis. E é assim que, que nascem os canais inchados. Então normalmente, tá, é, a gente até costuma ouvir muito falar disso no, no back ali dentro do mercado. Que é o que? Pessoas que estão começando, querem criar um marketplace, né, tal. Normalmente os caras só conseguem fazer isso for nichado. Eles não vão ter dinheiro para poder competir médio e longo prazo dentro desse canal, entendeu? Sendo generalista. E aí eles atuam no nicho. É o caso que a gente vê madeira. Madeira, madeira aqui dentro, por exemplo. A gente vê a mobile dentro da parte de móveis. Aí a gente tem ali dentro de ferramenta, construções, também pega móveis, pega um pouco aqui, a gente tem a Leroy Merlin, que são caras que inicialmente nasceram não sendo marketplace, enxergaram a po o potencial porque eles têm audiência, tá e aí eles foram fazer o quê? Eles abriram para essa audiência a outros vendedores para mostrarem produtos para essa audiência. Só que eles sabem que se eles tentarem, se o Madeira tentar fazer um posicionamento de generalista, ele vai gastar muito dinheiro. E se ele chamar um cara que não tem nada a ver com o produto dele, ele não tem aquele aquela pessoa dentro dele. Então, ele adotou que ele vai continuar sendo um marketplace de nicho. tá? Então, ali que surgem os marketplaces de nicho. Eles atuam em uma particularidade às vezes aumenta um pouco, né? Igual foi o caso da madeira, né? Acaba pegando um pouco de tudo dentro de decoração. Não tá só voltado para móveis, que foi o que grande, que fez o grande nome deles. Só para vocês entenderem como o movimento de ser nichado é importante, o Magalu tá aqui, né? Ele comprou estante virtual, que é de livro. Ele comprou época cosmético. Que é de cosmético, beleza, cuidado pessoal. Tal. Ele comprou a Netshoes, que tem moda, mas bem focado ali em esporte, né? O maior é como isso da América Latina, de esporte fitness. Aí ele comprou, junto com isso, no pacotão veio a Zatini, né? Que Veio de brinde no, no chiclete que eles compraram na Netshoes. Aí veio a Zatini. Aqui a Zatini faz moda, faz um pouco de beleza e saúde mas faz uma moda já diferente. Então, dentro de um cenário que você vai começando a enxergar, o que, que eles já posicionaram? que o Magalu vai ter de tudo? O Magalu aqui em cima. Tanto que eles fazem a campanha tem no Magalu, né? Eles sempre batem em cima disso, pode procurar que tem no Magalu. Mas esses canais, mesmo sendo do Magalu, eles continuarão nichados. Então, a estante virtual vai continuar sendo um canal de livro. Época Cosmética vai continuar seguindo Beleza e Saúde. A Netshoes vai continuar focado em esporte. Pode mudar a estratégia, pode ser que mais pessoas entram, mais produtos estejam, podem ter várias coisas podem mudar, sim. Mas eles não querem mudar esse comportamento, porque, mais uma vez, custa caro mostrar que você tem de tudo. Quem vai se lembrar, ano passado, o Magazine Luiza fez várias campanhas do Tem no Magalu, que tipo assim, ah, o cara comprava uma coisa e recebia outra, o cara comprava tal coisa e a outra coisa, aí o cara se... Aí eles fizeram, o cliente Magalu sempre ganha, o no Magalu, o Hulk fala muito, né? Quanto que custa lá o Hulk, mesmo sendo amigo do, do, do Fred, deve custar uma, uma balinha, né? Deve custar uma graninha para ele estar tá lá. Então, dentro desse cenário, é caro fazer isso. Dentro desses caras, como Madeira Madeira, ó, Sissa Magazine, tá? Mobile. Aqui a ReHap eu coloquei, a ReHap tem Marketplace bem fechado ainda, eles tem marketplace, bem limitado em termos de integrações ainda, mas tem marketplace. Netshoes, aqui, a Zatini, tá? Elo7 eu coloquei aqui, por exemplo. Elo 7 é produto artesanal, produto que a pessoa mesmo fez. O Elo7 quer é ficar focado nisso efetivamente. Uma vez eu cadastrei cosmético aqui, eles devolveram meu dinheiro e se tornaram minha conta e cancelaram minha conta. Aí eu briguei que eu criei meu dinheiro de volta. A mulher falou, não, a gente já estornou. Quando a gente cancelou a sua conta, a gente estornou porque a gente não quer cosmético aqui dentro. Ah, eu falei, ah, então tá bom. Estante virtual, tá aqui, tá? O que a gente tem que ter em mente só é que, por exemplo, mesmo o tá, que é gigante, é um mercado de 500 milhões. Foi o um mercado ano passado. Será que dentro do Madeira você pode esperar um mercado de 2 bi, 3 bi de faturamento com o marketplace? Não, não, tá? Porque se você for olhar hoje dentro efetivamente da B2W, você vai ter algo em torno de 10 bi com o vendedor fazendo 10 bi. Mas eu falando da Americanos para a Dentro do Magazine Luiza, você vai chegar hoje já próximo ali de 6 a 7 bi no ano vendido por por marketplace, né, vendido por vendedor do que a gente chama de 3P, que é o que nós somos, tá? Nós somos 3P dentro desses canais. 1P é quando eles vendem e eles entregam. Quando alguém, quando alguém falar para vocês, ah, mas isso foi venda de 1P. Venda de 1P é Magazine Luiza vendeu, Magazine Luiza entregou. É do Magalu, beleza. 3P é nós vendemos independente se ele entregou, o que ele fez, quem vendeu fomos nós. O emissor de notas somos nós, tá? Então, você pode ter expectativa, mas você não deve apoiar todas as suas fichas no canal nichado, principalmente se você está precisando aumentar o faturamento.